um dos jogos mais bem avaliados do Mega Drive o primeiro a ter um envolvimento maior da Disney no seu desenvolvimento além de introduzir uma nova forma de animação em games o Digicel isso tudo quem proporcionou foi esse jogo aqui Aladdin de Mega Drive mas como foi o seu desenvolvimento Por que a Disney e seus animadores se envolveram mais nesse game como surgiu esse processo de animação, o Digicel? Como foi a recepção do jogo? E por que Aladdin de Mega Drive é tão bem avaliado assim? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! Quando a gente pensa em Aladdin de Mega Drive, sempre nos vem à cabeça a Virgin Games. Exatamente porque o seu logo está na abertura do jogo e na caixa. Mas esse jogo primoroso não começou com a Virgin, e sim com outra famosa soft house, a Blue Sky. E acredite, toda essa mudança de soft house tem tudo a ver com o sucesso de Aladdin e também com a participação mais efetiva da Disney nesse projeto. A SEGA queria muito ter os direitos desse novo desenho da Disney, que era o Aladdin, para produzir um game. E a relação da SEGA com a Disney era excelente principalmente por dois jogos de grande sucesso de público e crítica, que eram Quackshot e Castle of Illusion. Além de ter um histórico excepcional nas conversões de jogo para Master System e Game Gear. Por isso, a Disney não tinha motivos para pensar que a SEGA não produziria outro sucesso. E foi o que aconteceu. A SEGA conseguiu os direitos de produzir um game da animação Aladdin tanto para Mega Drive como para Game Gear então o caminho a seguir foi procurar uma soft house para desenvolver o jogo e o normal foi conversar com a Blue Sky que já tinha feito um jogo baseado em obras da Disney o jogo da pequena sereia e portanto estava bem a par de como era trabalhar com a Disney o problema era que a Blue Sky estava trabalhando em outro jogo e que naquele momento era seu projeto principal o jogo do mega sucesso dos cinemas Jurassic Park ou para nós parque dos dinossauros para vocês terem ideia a equipe responsável pelo jogo Aladdin tinha oito pessoas e de Jurassic Park 30 a intenção da Blue Sky era terminar o jogo do filme dos dinossauros e depois migrar toda a equipe para o game da Disney Nesse momento eu tenho que lembrar para vocês que a Capcom tinha ganhado os direitos para produzir um jogo do Aladdin para o rival Super Nintendo. Só que as coisas na Capcom eram diferentes. O projeto Aladdin era o principal. Agora preciso dizer para vocês outra coisa. É que a Disney tem um processo rigoroso com seus produtos licenciados. Tudo tem que ser aprovado por ela e constantemente tem um supervisor da Disney para acompanhar o desenvolvimento desses produtos licenciados. Nesse caso era o produtor Patrick Gilmore. Lembre bem desse nome. Apesar de fazer um trabalho muito bom, a Blue Sky estava bem atrasada em relação a Capcom. E o relatório do supervisor da Disney dizia que além do atraso, o jogo não adaptava o estilo da animação. Aí entornou o caldo. A SEGA pediu explicações a Blue Sky, que respondeu que a SEGA não tinha os recursos nem a necessidade financeira para desenvolver dois grandes títulos licenciados simultaneamente. E com os recursos disponíveis, só daria para dar prioridade a um deles. E naquele instante era o jogo de Jurassic Park. Isso deixou a Disney furiosa pois não é normal um projeto dela estar em segundo plano. Naquele instante, quase que o contrato da Disney vai para o e não teria jogo do Aladdin, nem para Mega Drive, nem para outro sistema da SEGA. Mas a SEGA tentou de todas as formas encontrar uma alternativa, e propôs o fim do contrato com a Blue Sky, e a supervisão maior sobre o projeto, mas para a Disney ainda era pouco. Pois anos antes, a Infogrames já havia adaptado uma de suas animações para um game. O jogo Fantasia. Que foi um péssimo jogo e uma péssima adaptação. Depois desse fato, a Disney não quis mais deixar sua propriedade intelectual sem supervisão. A Disney Victory Animation já planejava ter mais participação nesses projetos. Aí, propôs para a SEGA o seguinte. Teria que trocar de desenvolvedora. Ela que escolheria. A SEGA seria produtora do game também. E os animadores da Disney Victory Animation participariam do projeto. E assim foi feito. A Virgin foi a soft house escolhida pela própria Disney. Com o cancelamento do jogo Aladdin, a Blue Sky continuou focada em Jurassic Park que foi lançado com ótimas vendas e os críticos deram avaliações bem melhores que a versão de Super Nintendo feita pela Ocean. Mas, curiosamente, ficou um resquício de Aladdin no jogo. No mapa de Jurassic Park, há uma lâmpada do gênio de cabeça para baixo. Um verdadeiro easter egg. A escolha da Virgin pela Disney ocorreu porque havia um contrato entre essas empresas para a produção de um jogo da animação Jungle Book ou para nós Mogli o menino lobo a ponte entre essa negociação era Patrick Gilmore que eu já falei para vocês o supervisor do projeto do game Aladdin ele ficou muito mais próximo da Virgin na CES, Consumer Electronic Show de 1992 quando a desenvolvedora de jogos lhe apresentou o game Global Gladiators ele adorou a mecânica e os cenários do jogo. Em tempo recorde, a Virgin fez o projeto de duas fases e as mecânicas do game, além do design do cenário, como você pode ver nessas imagens. Como nessa época já estava sendo produzido o jogo Jungle Book, que foi levada para a Disney para ela aprovar a Virgin, e foi o que aconteceu. Em um acordo histórico, as três, Disney, Sega e Virgin, acertaram um contrato de participação em um jogo inédito. E além de tudo, havia um tempo determinado. A Disney queria lançar o jogo, junto com o lançamento do VHS da animação Aladdin. Uma nova forma de animar jogos 2D. Um dos maiores legados dessa parceria em três vias, da Disney, Virgin e Sega, foi o processo Digicel. Mas aí, claro, você vai me perguntar, e Sui? O que, que é Digicel? O processo de animação de games Digicel foi essencialmente composto por duas principais etapas. Primeiro, a arte é desenhada à mão e digitalizada, de maneira que não comprometesse sua integridade. Segundo, a animação teve que ser compactada para permitir a quantidade necessária de quadros. Embora aperfeiçoado para Aladdin, esse processo não foi um produto desse acordo. Anteriormente, a equipe da Virgin havia iniciado um processo de digitalização de animação desenhada à mão para consoles de videogame. Isso deveria ser incorporado a outro jogo, mas rapidamente foi adaptado a Aladdin. Explicando melhor para vocês, tudo o que Aladdin e os personagens do jogo fazem foi primeiro desenhado à mão depois transformado em uma imagem com sprites por isso a animação de aladdin de mega drive ficou tão espetacular algo único isso nunca havia sido feito antes ao fundo vocês veem as animações originais que viraram sprites do game na realidade o que tornou o processo digicel tão único foram as habilidades bem aperfeiçoadas pelas pessoas envolvidas e como elas foram capazes de combinar essas habilidades para um objetivo comum a arte foi feita pelos animadores da Disney foi primeiro digitalizada e colorida digitalmente depois compactada para a otimização de quadros essa compressão resultou em alguma perda de detalhes que foram retocadas para trazê-los de volta ao nível de qualidade da obra original esse foi o passo vital para o procedimento pois uma falha em manter a integridade da arte original produziria resultados que poderiam ser facilmente confundidos com pixel art comum jogo de plataforma inovador uma das propriedades únicas de Aladdin foi a inclusão de um sistema de plataforma cruzada essa inovação fez modificações significativas na maneira de como Aladdin progredia, através dos níveis das fases. Os games de plataforma tradicionais eram diretos no design do caminho do personagem. Normalmente, os jogadores percorriam uma paisagem para ir de um ponto a outro. Mas o design de Aladdin exigia uma abordagem menos linear. Para entender essa necessidade, foram necessárias algumas alterações. Na forma como os níveis do jogo foram configurados no editor, para que funcionasse corretamente. Apesar do trabalho extra, as mudanças resultaram na expansão considerável dos caminhos do personagem. Em alguns momentos, havia dois caminhos que o personagem poderia ir. Isso permitiu que os jogadores pudessem terminar as fases de modos diferentes. Trilha sonora. Ganhadora do Oscar Um dos ingredientes mais importantes para a criação e adaptação de um filme da Disney É sem dúvida a trilha sonora A trilha sonora de Aladdin, ganhadora do Oscar Foi um fator importante na popularidade do game O compositor e veterano da Virgin, Tommy Talarico Tinha um grande interesse em usar o chip grave do Mega Drive e sabia o quão rica a música do jogo poderia soar, quando o chip era empregado corretamente. uso Koshiro, por exemplo, fez excelente uso dele para Street of Rage. E a intenção de Talarico é que a música do game e a do jogo fossem as mais próximas possíveis. Ele queria dar a sensação de estar no ambiente do filme, por isso... Era vital que os temas clássicos ficassem o mais intactos possíveis. Para conseguir isso, Talarico teve que trabalhar com cada música nota por nota, a fim de determinar a melhor forma de usar o chip de som. Ele trouxe para o projeto o compositor e orquestrador Donald Griffin, que fez o arranjo de cinco músicas do filme e criou outras cinco peças originais. Talarico selecionou músicas do filme e enviou para Griffin, que reduziu as músicas para um arquivo MIDI. Depois de concluído, retornava para Talarico para que ele determinasse a melhor forma de ajustar o áudio no Mega Drive em cada nota. Esse trabalho ficou tão incrível que acredite, por anos eram as músicas desse jogo que apareciam nas chamadas em espera do escritório da Virgin. A apresentação. Aladdin foi apresentado na SES Consumer Electronic Show de verão de 1993, no dia 4 de junho, mesmo dia da apresentação oficial do 3DO, do Mario All-Star, do Sega Activator, aquela beleza, entre tantas outras coisas legais da feira. As três empresas, Disney, Sega e Virgin, estavam com seus representantes na feira. E quando o jogo foi apresentado, foram só elogios. O marketing do jogo foi imenso. Todas as revistas de game do mundo tinham informes publicitários da Sega, com destaque para o Aladdin. Vocês veem ao fundo imagens dessas publicidades que muitas vezes tinham artes exclusivas para o game, feitas por desenhistas da própria Disney. Eu até queria cortar essa parte de ficar mostrando um monte de imagens, mas seria muito ruim não passar essas artes lindas para vocês, em vários idiomas. Uma publicidade inédita até então. Lembrando que era tudo isso para um jogo. As matérias sobre o jogo nas revistas não ficaram para trás. Revistas davam duas, três, quatro páginas para o game. E com notas bem altas. O maior destaque era para a trilha sonora. Diziam, é igual da animação. E os personagens que tinham movimentos fluidos. Como se estivessem interagindo com o desenho. Teve revistas que fizeram especiais. Uma revista exclusiva só de Aladdin de Mega Drive. E para vocês terem ideia da importância desse game. A Mastertronic foi adquirida pela SEGA na Europa, que comprou a Virgin, se transformando em Virgin Mastertronic, que mais tarde viria a se tornar a SEGA Europa. Tudo isso começou com o desenvolvimento desse game. Antes de continuar, quero falar para vocês que esse vídeo é só sobre Aladdin de Mega Drive. O Aladdin da Capcom, que foi desenvolvido para Super Nintendo, também vai ter vídeo por isso não se desespere o Aladdin do Super Nintendo tá vindo aí os comerciais do Aladdin de Mega Drive enfatizavam que o jogo era exclusivo para quem tinha Mega Drive falando de todas as diferenças e enfatizava que o game era produzido pela própria Disney e ainda mais mostrava as gameplays e comparava com as animações do filme Pois eram bem parecidas as capas dos jogos foram quase todas com a mesma ilustração aí tinha pequenas diferenças dependendo de cada país as fitas também usaram a mesma ilustração do Aladdin, erguendo a espada com os principais personagens ao fundo os manuais também seguiram um padrão com capa colorida e dentro apenas uma cor infelizmente o manual brasileiro era todo preto e branco mas vocês se lembram que eu falei quase todas as versões pois o cartucho japonês, sempre o japonês, usou uma ilustração exclusiva e o manual também era totalmente colorido, então vamos ver como que ele é aqui está Aladdin de Mega Drive, esse jogo tão icônico foi um dos últimos jogos de Mega Drive que eu pude adquirir exatamente pela importância que ele tem, ele é um jogo muito querido então não é fácil de encontrar, ele não é muito caro, mas ele não é muito fácil de encontrar Aqui você vê a capa, e a capa tem uma arte exclusiva, né? Ele é diferente daquela arte mais conhecida do jogo, em que aparecem quase todas as versões. Aqui atrás, a gente vê uma ilustração do gênio, do Aladdin, e duas imagens do jogo. Aqui embaixo, olha que interessante, tem o lacre da SEGA. Obviamente, né? Ele já foi deslacrado, né? Mas é interessante ver que ele ainda continua aqui. Abrindo, tive o manual e a fita. Vou pegar o manual aqui para mostrar para vocês. Algo sensacional desse manual é que ele é totalmente colorido, coisa que não acontece em nenhuma outra versão. Todas as outras versões de Aladdin, o pelo menos de Mega Drive, né, o manual é preto e branco na parte de dentro isso é algo bem interessante e um cuidado maior assim para o público japonês, né, porque realmente ter um manual desse é algo sensacional e ainda mais nessas condições, o manual parece novo, é uma coisa muito legal, muito interessante que o manual vamos ver o cartucho aqui está o cartucho do aladdin, a mesma ilustração é, da caixa né? aqui a disney opa, aqui a disney, a virgin e a sega parceria de três empresas para fazer esse jogo aqui fantástico a parte de trás opa, bati na lente da câmera não tem nada demais, só os dizeres todos em japonês e falando da patente e tal, que foi fabricado no Japão. O Cartucho tá bem mais bem novinho mesmo. Legal demais ver essa conservação desses produtos. Parece que ele foi na loja, inclusive é o chip aqui. Não sei se dá para para vocês verem, mas o chip tá bem, bem bonitão também. Tá aí. Aladdin de Mega Drive. Tá aí para vocês Aladdin de Mega Drive cartucho, caixa e manual. Aladdin de Mega Drive tinha tudo para dar errado. Não era o game prioritário da Soft House Blue Sky. Estava bem atrasado em relação ao projeto da concorrente. E parecia que tudo estava contra. Mas como vimos, o game superou tudo isso. E sempre aparece nas listas de melhores jogos do Mega Drive. E também da geração, né? Trouxe várias inovações e foi o primeiro jogo a ter participação mais efetiva da equipe da Disney. Além de estrear um novo modo de animação de sprites, o DigiCell. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você, quais as suas histórias com Aladdin de Mega Drive? Se já jogou, me fala aí nos comentários o que achou. Se não jogou, me fala aí se te deu interesse em jogar. E se você viveu na época, eu quero saber Como foram as suas experiências com Aladdin de Mega Drive na época? Eu estou curioso, me fala aí nos comentários Ah, e me segue lá no Instagram Que lá eu posto fotos exclusivas que eu não passo aqui no canal E muitas vezes tem itens que eu ainda não fiz vídeo Então me segue lá, arroba Isui, No Instagram e no Twitter Eu sou o Isui